glória a Deus aleluia a paz de Cristo meu irmão tem hoje uma palavra de conforto para a sua vida meu irmão eu não te conheço mas Deus te conhece e sabe o que você está precisando hoje meu irmão jamais perde a fé mesmo que as lutas está muito grande em sua vida nunca perde a esperança acredita em Deus e continua orando porque o Senhor está te ouvindo Amado, eu quero trazer uma palavra para você hoje E acredito que Deus vai te dar a sua vitória Em nome de Jesus Vamos abrir a Bíblia em Jeremias No capítulo 30, no verso 13 Glória a Deus, aleluia Porque restaurarei a tua saúde E sararei as tuas chagas Diz o Senhor, pois te chamo, ejeitada, dizendo, e se por quem ninguém pergunta. Amém? Glória a Deus. Neste texto, o Senhor promete restaurar a saúde do seu povo e curar as suas chagas. Eu sou o Senhor, e te sara. Êxito, no capítulo 15, no verso 26. Deus promete a saúde e longevidade ao seu povo. Servirei ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte nem estéreo na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Glória a Deus! Em 2 Reis, no capítulo 20, no verso 7, a Bíblia diz que o rei Ezequias sarou, o propósito de Deus para o seu povo é sempre uma vida saudável e restaurada em Salmo, no capítulo 38, no verso 3 Davi, reconhecendo a falta de saúde por causa do seu pecado, se expressou dizendo, numa coisa sã, na minha carne por causa da tua cora nem a paz em meus ossos por causa do meu pecado. Aleluia! Glória a Deus! Salomão responde o segredo de se recuperar à saúde, dizendo, não sejais a sábio ao teu próprio olhos. Teme o Senhor e apartai do mal. Isso será remédio do teu umbingo e medula para os seus ossos. Aleluias. E em Provérbios, no capítulo 4, no verso 22, Salomão ainda diz, guardai as palavras do Senhor no coração, são vida para os que acham e saúde para o seu corpo O rei Ezequias pediu ao Senhor a restauração da sua saúde, dizendo, Senhor, com essas coisas se vive e todas elas está a vida do meu espírito, portanto cura-me e faz-me viver o profeta Isaías ordenou que tomasse uma pasta de figos e colocasse sobre a chaga de Ezequias, para que ele recuperasse a sua saúde. Glória a Deus. Aleluia. Em Jeremias, no capítulo 33, no verso 6, o Senhor faz outra promessa de saúde, dizendo, eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei. E eis manifestarei abundância de paz e de verdade. Glória a Deus. A Bíblia diz: de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mundos a falar. Os aleijados são os coxandar, andar, e os cegos ver. E glorificava Deus de Israel. Em Mateus, no capítulo 15, no verso 31. Aleluias. Lucas escreve para o pai do filho pródigo. Mandou matar um bezerro cevado, porque recebeu o seu filho, são em salvo. O apóstolo Pedro respondeu que ficaram admirados com a cura do paralítico, dizendo pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. Eis que vejo conheceis a fé que por ele deu, e este, na presença de todo vós, está a perfeita a saúde. Aleluia! Em Atos, no capítulo 9, no verso 34, o apóstolo Pedro, chegando na casa de outro paralítico, que jazia numa cama havia oito anos, e disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levante e faz a tua cama. E logo se levantou, ô oh, glória. João escreveu ao seu amigo Gaio, dizendo, amado, desejo que vá bem e todas as coisas que têm saúde assim bem vai a tua alma glória a Deus aleluia amados como é importante confiar no Senhor mas o Deus tem um propósito em nossa vida Deus ele nos cura Deus ele nos, nos salva mas basta que você logo o Senhor acredita no Senhor Amado, através do nome do Senhor Jesus Cristo, Ele pode nos curar, Ele pode nos salvar Ele pode nos libertar. Mas devemos somente confiar em Deus. Às vezes, amado, você está passando um grande desespero na sua vida. Uma grande luta. Mas eu quero te dizer que Deus está contigo nessa terra. O seu problema pode estar muito grande dentro da tua casa. Mas Deus, meu amado, vai te dar... A solução. Ele vai te dar a sua vitória. No nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei se você está com algum tipo de enfermidade. Aleluia. Eu não sei se os médicos já desenganaram você. Mas eu quero te dizer, meu amado. Confia no Senhor. Porque Ele está visitando o seu lar agora. E Ele está tocando as suas feridas. Ele está tocando, meu amado, no seu corpo. E a única enfermidade está na sua vida, vai cair por terra, seja ela física como espiritual. Deus vai fazer a obra na tua vida. Você vai ver o resultado de Deus na sua vida, te transformando, te mudando. Mas uma coisa eu te peço, meu amado, meu irmão, dê testemunha. Dê testemunha de vitória. E jamais deixa de glorificar a Deus. Como acabamos de ler aqui nas palavras do Senhor. Nossos irmãos em Cristo Jesus passaram grandes lutas no passado. Mas todos teve fé. Receberam a cura. Deus os libertou. Assim, meus amados. Jesus pagou um alto preço por nós naquela cruz. A Bíblia fala que o Senhor levou toda a sua enfermidade sobre si. Então, amados. Você levou toda a enfermidade sobre si Nós não podemos aceitar a enfermidade na nossa vida Na vida dos nossos familiares Porque Jesus tem um poder para nos curar Não importa que tipo de doença Que você tenha Deus ele tem o um poder de curar Se é apenas uma dorzinha de cabeça Ou uma doença grave Prostas nos seus joelhos, no chão Se você tiver condições para fazer isso ou eu fique de pé, ou deitado na sua cama, sentado na sua cadeira, clama ao Senhor, eleva seus olhos para o céu, e clama ao Senhor, porque Ele vai te curar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Então não desista, meu amado, não desista, coloca a sua fé em ação, não desista, pode estar sentindo dor, você pode estar todo desorientado neste momento, mas eu quero dizer que Deus já te curou, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Meus amados, eu peço a vocês que compartilhem este vídeo, deixe o seu like, se você estiver precisando de oração, faça seu pedido de oração, na descrição do vídeo que eu estarei colocando o seu nome no nosso caderno de oração aqui e vamos estar intercedendo para sua vida, pela sua família, no nome de Jesus. Amém? Eu te agradeço pela sua presença por, por ficar até o final deste vídeo no nome de Jesus. Amém.